E aí mudados e mudadas, o tema do vídeo de hoje é Among Us, e eu tenho uma pergunta para você, e se desce para jogar com todos sendo impostores? Não é segredo para ninguém que o jogo mais comentado dos últimos tempos é o game Among Us, segredo na verdade é descobrir quem é o impostor, salas e lives inundam a internet mostrando várias partidas de diversas formas, jogando com a família, com os fãs, jogando em preto e branco, só olhando as câmeras. Agora, imagina se desse para jogar uma partida onde todos os tripulantes também são impostores. Enquanto você pensa aí, aproveita para se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade da gente. Olha só, você não precisa de nenhum hack para fazer essa ideia aqui. Na verdade, você nem precisa do celular ou computador para conseguir essa proeza. É porque para fazer essa partida você tem que olhar para a vida real. Pensa comigo o que o um impostor pode fazer no jogo bem ele pode matar os tripulantes pode sabotar a nave mas para sobreviver até o fim e vencer a partida ele precisa enganar a todos que estão lá fingir que estão fazendo as tarefas acusar outros daquilo que eles não são esconder sua real identidade o impostor Precisa desde o começo do jogo fingir que não é impostor, negar quem ele é. Não é isso que fazemos todos os dias? Escondidos pelas telas, criamos personagens de nós mesmos nas redes sociais. Mostramos apenas o que queremos que as pessoas vejam da nossa vida. Defeitos? Nem pensar meus amigos precisam ver que eu sempre sou feliz que eu sou a pessoa mais especial do mundo eu preciso sabotar a realidade esconder quem eu sou para que as pessoas continuem me achando um cara legal preciso fingir ser uma pessoa que não sou eu o escritor Brennan Manning no seu livro O Impostor que vive em mim analisa como a nossa vida Muitas vezes é construída para refletir uma mentira, semelhante ao impostor de Among Us. Ele escreveu, olhe para a sua vida e veja como você tem preenchido seu vazio com pessoas, veja como elas controlam seu comportamento com aprovação ou desaprovação. Olhe para si mesmo, gastando quase todos os seus momentos online e offline para agradar outras pessoas. Ao tentarmos nos encaixar naquilo que dá mais retorno em likes e nos traz os elogios para agradar o nosso coração, o preço é caro demais e pagamos com nossa própria identidade. Na vida real não há vitória quando sabotamos, mentimos, fingimos ser quem não somos. Apesar de parecer que todos nascemos impostores, essa não foi a ideia original. No Salmo 139, descobrimos que Deus nos formou desde a barriga da minha mãe. Deus criou cada um de nós de forma única. Através das variações do DNA, a possibilidade de haver uma pessoa igual a você é zero. Impossível. Os teus olhos não existem em ninguém mais. Nem existem impressões digitais, nem mesmo a voz de duas pessoas pode ser igual. Incluindo a tua mente, tua personalidade, tudo foi incrivelmente planejado por Deus. O plano original de Deus não é que sejamos impostores, fingindo que somos outras pessoas em busca de likes, aplausos ou sorrisos. O Senhor nos criou para sermos os tripulantes que mantém funcionando a nave que chamamos de terra. A única maneira de vencer o um impostor dentro de mim é sendo sincero e honesto sobre quem eu sou. Quanto mais perto estou de Jesus, mais perto estou de quem eu realmente deveria ser. Deus nos ama como somos, imperfeitos sem precisar adicionar filtros e edições. Cada tripulante com sua cor, sua skin, seu chapéu, até mesmo um pet se você quiser. É necessário para que essa nave funcione de acordo com a vontade do criador. São as nossas diferenças que completam essa nave. Não precisamos mentir nem sabotar a nossa vida como no jogo. E aí? Você topa ser esse tripulante a partir de hoje? Se você curtiu essa ideia, deixa teu like, teu comentário aqui conosco, compartilha com aquele teu amigo e com aquela tua amiga que estão sempre jogando contigo. Até a próxima!